A, a quarta e última é, possibilidade de produção de mudas, então, é a produção de mudas por multiplicação de gemas foliares né, herbáceas. Essa parte, essa parte aqui, que é, é herbácea, ou seja, é bastante juvenil, que você descartaria no sua, na sua produção de manivas, né, você faz uso delas. Né, basta você cortar com uma, um estilete aqui, essa muda, cortando a axila foliar, né?